Hoje eu vim conversar um pouco com vocês sobre a fisioterapia neurofuncional. É a área da fisioterapia que trata as doenças neurológicas. As doenças neurológicas podem acometer o sistema nervoso central, que é composta pelo cérebro pela medula, ou periférico, é composto pelos nervos. Então, em geral, são doenças que acometem o movimento, então a pessoa apresenta uma dificuldade de movimento, e também podem comprometer a sensibilidade, as sensações. Então, a fisioterapia é essencial para a reabilitação desses pacientes, junto com toda a equipe multiprofissional, que também é muito importante. Toda a minha carreira eu trabalhei com pacientes neurológicos, minhas formações são todas para essa área. Eu fico à disposição, se vocês quiserem saber mais sobre o meu trabalho.